mais um vídeo do projeto sananda tão feliz de estar aqui hoje me veio a intuição na intuição de falar sobre as etapas do despertar apesar da gente já ter ouvido falar em tantos lugares por aí mas quero passar um pouquinho uh, da minha experiência só para vocês se sentirem acolhidos e entender que ninguém tá enlouquecendo tá eu, sinceramente, é, vivi isso sozinha aqui no físico, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma rede de apoio imensa, porque são muitas pessoas acordando aí de diversas formas. São muitas etapas, ninguém acorda de uma vez. Ninguém é ressintonizado na mônada instantaneamente, mas tem pessoas que fazem um ligamento mais rápido, mas por conta ah, da, das outras existências, né? Por conta da pessoa é, ter mais idade, <risos> consciencialmente falando. Né? Mas vamos lá. A primeira sensação é, é uma sensação de não pertencimento, Tá? Você não pertence. Você fala, cara, tem alguma coisa errada? Eu acho que eu, uma sensação de que eu não sou daqui, né? Ah, mas todo mundo não é. É, mas tem gente que aceita esse mundo do jeito que é e vamos lá, o sistema, por assim dizer. Ah, você começa a não entender ah, mecanismos muito endurecidos. Você fica um pouco rebelde. Você não aceita é, algumas leis que te restringem. Você é uma pessoa que questiona muito, começa a questionar bastante, nossa, mas por que disso, por que daquilo, mas sempre com uma finalidade boa, é, você enxerga rápido em você o que precisa ser ajustado, é, você toma consciência é, dos ambientes e de si mesmo, e isso começa, no primeiro momento, a te fazer muito mal, que aí vem a fase da crucificação, ai, ah, é porque eu sou assim, ai, pelo amor de Deus, ai, não sei o que, né, Aí depois você reconhece isso só no mundo, é, e aí você começa a lidar com essa experiência de ter paciência com a sua própria vibração e a vibração do mundo. E aí, a partir desse momento, você começa a trabalhar em si mesmo. Né? Ah, você tem uma mudança brusca, seja em, em missão, em projeto de trabalho... Uh, missão brusca nos seus relacionamentos, seja com seus amigos, amigas, uh, no seu matrimônio ou namoro, uh, mudança de cidade também. Você passa a acreditar num mecanismo mais fácil de ser do que num mecanismo muito endurecido. Uh, você passa por muita dificuldade, uh, porque as pessoas, porque sempre é assim... Nunca desperta 10 numa família, sempre é um. <risos> Ainda temos essa, é, esse percentual aí, infelizmente, gente, mas depois isso vai melhorar. Então, se torna muito difícil para quem está despertando conviver, né aí mistura, mas aí também é um grande aprendizado para a pessoa que está despertando, porque você enxerga muito o ego, a arrogância, a prepotência, o julgamento, a crítica. Então, é. É uma baita oportunidade de ajuste rápido para quem está despertando, né? De não fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo com você. Tentando uh, fazer com que você se encaixe. Ah, tem que. É, encher a cara, tem que comer isso Tem que fazer aquilo é, Ah, é legal ser engraçado e falar palavrão é que, Porque é só legal ser assim é, Porque é só bonito ser assim Se você tiver cabelo assado é, Ou tiver usando uma roupa Ou uma bolsa X e PT Então a pessoa começa a se deslocar e, e as pessoas não vão mudar a opinião em relação a você o desperto ele caminha entendendo quem ele é entendendo o nível de consciência que aquelas pessoas se encontram porque eles também vão chegar nesse passo e vão avançar assim como a gente não para de avançar tá bom depois começa um outro grande salto né quando você realmente se reconhece você começa a trabalhar ou esse autoconhecimento, você começa a fazer a reprogramação interna diariamente com muita paciência, que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que a gente vai fazer também em, em atividades e dinâmicas na quarta-feira às 19 horas, está aí o link para vocês do Google Meet de novo, que a gente vai fazer essas dinâmicas para você perceber as outras dimensões e tirar o olhar só esse apego, esse foco forte que a gente tem aqui, né? A pessoa que começa a despertar, o foco dela, ele se torna multidimensional, é gradativo, é. Existe uma resistência forte da nossa outra personificação gritando, não, mas eu quero estar, meu Deus, eu quero pertencer. E aí você percebe que existe esse período de luta interna, você achando que você enlouqueceu. De verdade, esse deslocamento, sensação de morte, como na live que eu fiz com a Keurin, né? Ah, minha filha, eu não quero, eu já vou trocar, Morica, peraí. Então, é, é comum, tá, gente? Porque realmente parte sua do que você acreditou por tanto tempo está morrendo. Deixa morrer, deixa morrer. Pra que que a gente quer continuar naquele lugar tenso, duro, de dor, né? Claro que é muito bonito e humilde você olhar com tanta ternura, né? porque algumas pessoas vão falar, vão querer sustentar aquela realidade, porque elas só acreditam naquilo. E a gente entende, a gente compreende. Mas observa bem se é uma realidade que o divino gostaria para nós, de preocupação, de cobrança, de dor, de dificuldade, de fome, de escassez, de um sofrimento do caramba. né? Não, né? Então, a, a outra pessoa ainda está na etapa de acreditar naquilo. E você pode fazer a sua escolha. Eu estou aqui para te encorajar. Não tenha medo desse novo, tão extraordinário que está surgindo na tua vida. Eu falo por mim, está acontecendo. Tenho muitos apoios no físico aqui? Não. Não. <risos> Não tem. Mas eu me apoio a espiritualidade está me apoiando e eu me sinto fortalecida, né? porque essa coisa de tentar se apoiar em quem ainda precisa viver um algo que você já viveu, é como se você estivesse dando um tiro no pé, entende? Então eu estou aqui para te ajudar a fortalecer toda essa transformação que está acontecendo com você, está oscilando, é assim, se permita, deixe com que esta verdade da tua consciência esteja ressintonizada no teu corpo. Né? Mas deixa, se diga, quando vier a oscilação, ai meu Deus, estou enlouquecendo, ai o mundo cobra isso, mas que você vive uma dualidade, é como se você estivesse acordando para uma realidade e voltando para outra, acordando, eu sei, estou passando por isso, mas pensa, isso é normal, tá tudo bem. Invoca ajuda, a gente não falou dos raios cósmicos, a gente não falou uh, dos chakras para vocês pensarem em cada raio. Eu vou gravar ainda hoje as meditações, eu vou fazer tudo em uma só para a gente passar em todos os templos, em todas as cores, tudo com uma força só, tá para te ajudar nesse período. Mas lembra que você não está louco ou louca, você está certo, você está certa, a terra está te chamando para o novo. Você tá sendo convidado para regeneração. Oi, filha! Tô rindo! Eu vou te dar o um desenho. E é isso, tá? Que gravei muito rápido esse vídeo só pra te apoiar. <risos> peraí, amor, e calma, peraí. Pronto, troquei o desenho da criança. A gente para tudo por eles. Ah, demais, eu não aguento tão espontânea. E... A força que eu falei que eu tô aqui pra te dar. É, e o valor, gente, pelo amor de Deus, acreditem em vocês. Ai, eu sinto um desvalor tão grande. A humanidade se desvaloriza, se coloca ao léo Nós somos grandiosos, nós somos divinos. É verdade, não é papo de... Ah, não aceita que você seja menor. Não aceita que você seja qualquer coisa. ah Hoje cedo mesmo veio uma uma canalização do Adama de telos né o sumo sacerdote de telos acho respirar que eu corri subir a escada rápido <risos> e e ele falou tem recursos eu até postei no Instagram assim curtinho né só tem recursos em nós que que a gente nunca explorou nessa existência a gente explorou em outras mas nessa não mas falar e quero mais informação Cadê Cadê Precisa? E se a gente parar para meditar um pouco? Refletir sobre isso. Quais recursos? Pensa comigo. Vamos falar de foco. Onde eu coloco a minha intenção se torna enorme. Ai, já sei disso, Marise. Mas tem coisas que eu não consigo. Não, não con é porque você está com foco onde você diz que não consegue nós somos seres conscienciais infinitos a gente realmente se você falar assim ai eu quero ter um poder imaginativo como se eu tivesse no topo de uma pirâmide lá do Egito imaginando eu vendo a cidade lá do topo agora você não consegue imaginar ai mas é só imaginação mas seu corpo vai acreditar que é só imaginação ele vai acreditar que é verdade qual que é a sensação que te vem? Olha o quanto a tua mente pode se transpor. Olha o quanto ela pode imaginar e levar a sua concentração. O Adama está me falando aqui que você se concentra mentalmente e lá estará o seu coração. É isso, é tão simplesmente isso está se sentindo sufocada num lugar, se transporta para um outro. Realmente tem momentos aqui na Terra que a atmosfera ela fica mais densa, que te confunde, que quer te encolher. Mas uma vez que a pessoa começou a despertar a consciência, não dá mais para voltar. E yes, é que bom, graças a Deus, minha gente. Então, vamos. Ó, eu entrego a minha mão para você. Pra gente junto, ó, se dar a mão como um verdadeiro alimento. Porque vale muito a pena. O apoio que eu tive da espiritualidade que todos nós estamos tendo. Eu não sou especial por ouvir e ver. Todos nós somos especiais. Tá? Então, por favor, se valorize, se valide, acredite no que está acontecendo com você. É, a gente ficou muitos anos ouvindo que isso é ruim, que é desesperador, ai meu Deus, o que, que é isso, e já se julga, pare de se julgar, chega, diga para si mesmo, é verdade, eu confio, Deus está comigo, e eu vou transpor, eu vou expandir e eu vou chegar, então tenha paciência com o teu corpo, porque ele vai deslocar, ele vai querer mudar de emprego, ele vai mudar de cidade, ele vai mudar de, de esposa, vai mudar de marido, ele vai. Ou não, ele vai, ele vai mudar. Ele vai mudar, ele vai querer cortar cabelo, ele vai querer trocar o guarda-roupa inteiro, ele vai. Ele vai. Vai. Vai, porque você está sendo apresentado o seu verdadeiro eu. E você estando com o seu verdadeiro eu cada vez mais você vai desconectando com essa realidade sistêmica criada aqui na Terra. Claro, existe o ponto de equilíbrio, onde você está com a família, mas você tem que observar muito o que se passa dentro de você. Muito. O que, que eu quero? E por que está que vindo isso para mim? Se eu quero outra coisa? Vá sempre no ponto do que você determinou. E você vai ver mudanças extraordinárias acontecerem mas por favor, para de se dizer que você está ficando louco porque você não tá pela primeira vez em toda a história da sua vida você está se tornando um ser ascenso. Então aceita essa verdade, tá bom? Louco é como eu sempre falo é quem sofre <risos> viu coisa linda, mas faz parte do processo, tá? adoro o aprendizado, mas você quem vai escolher como você vai passar. Então esteja confiante, essas ferramentas é para dar esse embasamento para você, porque você está ruindo uma personalidade, essas personalidades estão morrendo e você vai enterrar cada uma delas para renascer com Deus Pai, Deus Mãe, tá bom? Um beijo, ainda hoje eu já gravo as dinâmicas meditativas para a gente... Ai, sentir esses raios cósmicos deliciosos, ai, é muita energia, gente, é muita. E vamos começar nosso dia diferente sempre e dormir diferente. A gente que escolhe o tempo inteiro, não precisa ser aleatório e no automático. Pensa nisso com carinho, tá? Um beijo no coração de vocês.